A pastoria mais antiga de Ceia, este projeto surgiu, portanto em 86, nas mãos do Sr. José Manel. Eu fiz questão de não alterar em nada realmente daquilo que é o conceito. E o oriço castanha surgiu uh, na necessidade de criarmos um bolo diferente. Uh, havia um concurso, o Castanha Saberes e Sabores, na Lapa dos Dinheiros, uh, quando a Câmara de Ceia uh, nos convidou a, a participar. E eu, logicamente sim, vamos, vamos com tudo, vamos, vamos apostar em algo diferente. Foi uma tarde bem passada, tentámos juntar aqui seis ou sete ingredientes diferentes até chegarmos ao produto que temos hoje. A massa filo surgiu na necessidade de criarmos algo mais belo e então surgiu a necessidade de aplicarmos a massa filo. O que é mais trabalhoso é a massa, a massa folhada, a massa filo. Essa aí é a de que custa mais, porque tem que levar mais folhado, mais, mais esticar-se mais, mais umas voltas, que é para ficar a, a massa fininha. Leva açúcar, leva canela, leva erva doce e leva umas, os meus perlentim pins. É um doce que nós fazemos de uma quantidade muito limitada, diariamente. Nós, por norma, nunca fazemos mais de 10. Quando temos encomendas grandes, sim, acontece frequentemente. E fazemos quantidades superiores, mas tentamos sempre limitar em termos de quantidade também para não se tornar um produto muito maçudo ou um produto bastante, exatamente, banal. Sabe, era para pomo rosa, mas depois isto como era a castanha, não sei o quê, depois de repente o meu patrão conseguiu chegar ao isso da castanha e ficou o isso da castanha.